E aí pessoal, beleza? É, voltando aqui com mais um vídeo sobre apostas e nesse vídeo aqui eu vou mostrar mais duas casas que oferecem bônus sem depósito. Vocês estão vendo aqui que eu já tenho um vídeo sobre isso, mas atualizando aqui tem mais duas casas que oferecem bônus sem a necessidade de fazer depósito, ou seja, você apenas faz o cadastro e recebe o bônus. Em alguns casos você vai precisar é enviar um e-mail ou chamar no chat, no suporte para eles te darem esse bônus, para liberarem, ok? É, outra coisa também importante é saber sobre a confiabilidade dessas casas, né? Eu não utilizei todas essas casas utilizei apenas a Freebet infelizmente eu perdi essa Freebet então eu recomendo aí caso você for cadastrar nessas casas você primeiramente utiliza a Freebet e faz lá o rollover se você conseguir ganhar sair com lucro você pede uma retirada se elas pagarem isso já aumenta a confiabilidade nelas o melhor mesmo é você procurar até mesmo na internet ler revisões sobre a casa mas principalmente essas casas mais desconhecidas e novas você não vai encontrar muito sobre elas então geralmente quando eu não encontro eu vou realmente atestando até é, eu mesmo saber se elas são ou não confiáveis Ok não recomendo é sair depositando nessas casas que você não conhece muito menos depositando valor alto então recomendo utilizar apenas a freebet e se você julgar que ela é de confiança fazer depósitos mas mesmo assim depósitos pequenos para só depois de um tempo fazer depósitos grandes se você julgar que deve fazer depósitos grandes nela Ok então esse aqui é um vídeo que eu fiz é, sobre bônus que, de casas que oferecem bônus sem depósitos no total estaria somando 36 dólares em 5 casas de apostas, porém dessas 5 casas, você pode ver aqui na, na descrição, a Flamantes não está oferecendo mais, pelo que eu pude ver, e a Rambet ela oferece de forma aleatória, ou seja é, através do critério delas do critério dela ela que escolhe se ela vai dar ou não então vou mostrar aqui as duas casas que eu adicionei aqui entre as casas que oferece bônus sem depósito né as casas que você já conhece já viram no outro vídeo vou passar rapidamente por elas então a primeira aqui é a Bet mais que oferece 10 reais é aqui é apenas em reais mesmo não tem outras moedas e o depósito retirada é apenas através da conta bancária a próxima casa é a Marsbet, ela aqui está em reais, mas ela tem outras moedas e ela oferece 20 reais de bônus é, para quem fizer o cadastro nela você tem que solicitar fez o cadastro entra no chat vai lá e solicite solicita seu bônus vai aparecer em uma em uma caixinha de presente um símbolo que aparece aqui em cima né você clica vai na sua conta e lá vai estar o seu bônus ok e importante em todas as casas você ler sobre o rollover quantas vezes você tem que fazer o rollover para fazer a retirada, e em quanto tempo isso é importante em todas as casas você pode ler isso. A próxima casa aqui é a Circus, uma casa também bastante conhecida e você só consegue fazer cadastro nela se tiver passaporte e ela oferece 5 euros. A outra Rambet, como eu já disse, ela escolhe de forma aleatória, ela dá 20 dólares, mas não é para qualquer um, ela faz um critério, eu imagino que seja apenas para é, países europeus ou países é, da onde ela é sediada, eu não sei, da onde ela é, se é da Rússia, enfim, eu acredito que seja apenas para esses países e não ofereça para o Brasil de qualquer maneira você pode tentar a sorte aí é só fazer o cadastro não vai te custar nada se der sorte você ganha então as duas novas casas que eu tô adicionando aí é a type bet ou tip né vamos ver aqui é para prom... você clicar aqui em promoção você vai ver lá o bônus onde está o bônus aqui ó logo abaixo é bônus para a Europa a Europa League é, liga da Europa Vou clicar aqui em ver. Então, muito provavelmente é um bônus é, passageiro. Não é um bônus que vai ficar aqui muito tempo. Se ele é apenas para a Liga da Europa. Então, aqui em mais condições, aliás, termos e condições, você vê aqui as condições que essa casa exige. Deixa eu traduzir aqui para ficar mais fácil. Então, vamos ver. Ela oferece 5 euros. Você precisa, depois de fazer o cadastro, é, inserir o código UEFA na seção de ofertas é, sobre o resumo da conta. Eu ainda não abri a conta aqui, mas eu acredito que você deva ir lá na sua conta, alguma opção que fale sobre bônus, ofertas, inserir o código EFA e clicar em opt-in. O rollover é de 15 vezes, ou seja, 15 vezes é, 5 euros. É, o máximo que você pode ganhar é de 100 euros. Se ganhar mais do que isso, o máximo que você vai poder retirar é 100 euros, ok? E o tipo de aposta aqui não é aposta simples, é um pouco mais difícil, né? Somente apostas múltiplas com duas ou mais seleções é, contam para o rollover. O rollover é de 1,80 para cima. Cada seleção das duas ou mais que você colocar ali na aposta múltipla, ela tem que ter a odds mínima de 1,80. A odds individual de cada uma, no mínimo, 1,80. Só depois de cumprir esse rollover aí que você vai poder fazer o saque. E ainda tem outra... Você tem 30 dias né, para cumprir. E ainda tem outra coisa que é importante, é o limite máximo da participação de cada aposta, ou seja, o limite da aposta máximo para contar o rollover é de 100% do bônus, ou seja, o bônus é de 5. Então, para contar o rollover, conta apenas 5 euros que você apostar. Se você apostar 20, só vai contar 5 para o efeito ali de cumprir o rollover, ok? A próxima casa aqui é you Bet It. Então, essa casa aqui oferece 10 euros. Vamos ver aqui também as condições. Então, ela oferece 10 euros. A probabilidade mínima para fazer as apostas é de 1,55. O rollover aqui, se não me são de 15 vezes, é, está aqui 15 vezes, e, mas o tempo para cumprir a, o rollover é bem pequeno, apenas sete dias depois da ativação, depois que recebeu o bônus, de, o bônus gratuito de 10 euros. Então, além disso, também os 10 reais grátis. 10 euros grátis, só pode ser apostado no futebol, não pode ser usado em outro esporte. Imagino que a maioria também só aposte no futebol, aliás, aposta mais no futebol do que outros esportes, então não vai ser um problema isso. Então, essas são as duas casas que eu adicionei aí, são mais 15 euros, que é a TipBet e a Yo bet it que você também pode cadastrar aí, não depositar. Mesmo sem depósito, ganha um bônus, mesmo que pequeno. Se você for bom aí nas apostas, pode fazer esse, essa FreeBet e virar um dinheiro e sacar aqui dessas casas, ok? Então é isso aí que eu queria indicar aqui nesse vídeo, mais bônus gratuitos. O link de todas as casas também está na descrição e até o próximo vídeo.